Lá vai, hein? Prepara. Concentra. Segura firme. Aí, tem que dar um. Segura firme. Lá vai, hein? Atenção. aí, Você corta. Vamos aí? Quer fazer? Vai pegar o. Dá um bolo pra mim, pai. Tá concentrado aí. Pega okay. aí. Puxa aí. Tá bom, vai cortar? Tem coragem. Vai. Coragem. Tirou o dedo? Não, é só mãe. Obrigado, viu? Obrigado você. um abraço aqui que é de graça. Beijo pra vocês. Valeu, querido. Sérgio, Sérgio. Foi, foi, ficou Estamos lá hein? Uh! sou um morador de calçada, vim nessa vida aí, ajudando aqueles que precisam no sofrimento. Sou embaixador da calçada que... aí eu levo do zico não roubando, mas sim na inteligência. Muito obrigado. Eu que agradeço. Ó... Então foi muito bom participar do projeto aqui no Capomum a gente teve uma interação muito legal entre nós e me estimulou bastante a criar coisas para mim muito inusitadas, né? É, e me marcou bastante foi essa proposta da partilha do sensível, isso para mim ficou bastante marcado é, e, e a Carolina me ajudou nesse, na hora que eu fui fazer a minha brincadeira como a minha brincadeira surgiu porque a Carolina falou em coletar histórias com as pessoas e aí eu achei legal essa coisa de partilhar mesmo então a minha brincadeira com o esquadro e o papel que eu tinha feito na oficina sozinho, brincando sozinho, eu achei legal essa coisa uma cara circense assim, uma brincadeira bem descompromissada e muito rápida e eu senti que as pessoas é, ficavam felizes e brincavam junto comigo, foi muito bom.